Muito bem, olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula Hoje nós vamos falar sobre como que eu vou construir o corte né? Então nós fizemos a aula passada, a marcação, fizemos a criação dos símbolos Agora eu vou construir o corte Então inicialmente é selecionar a camada de desenho né? Que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar em paredes E aí eu preciso de algumas informações para esse exercício nosso pé direito será de 3 metros, o peitorio, aqui, desculpa, a de digitação, é de 1,10m, laje 15 centímetros. E o piso, né? Ele vai oscilar em 15 e 10, aqui onde nós marcamos. Né? Então, aqui tem 15, na varanda e na área de serviço tem 10. Bom, inicialmente eu vou fazer esse corte AB, né? Então, como que eu trabalho? Eu vou trabalhar bastante com referência, então eu crio uma linha de, de trabalho aqui em cima e nessa linha de trabalho eu coloco as principais alturas que eu vou ter, né? Então eu vou criar aqui é, o piso de ponto 1, ponto 10, né? depois ponto 15, que é o de cima, né? Desse ponto 15 aqui, nós vamos, eu vou criar a laje Ela é pé direito, ó, 3 metros E depois, fazer reto aqui, né, 3 metros E depois, 3.1 com a laje Essa linha que saiu torta, a gente vai apagar, ótimo Então eu criei aqui as alturas, né e depois nós vamos falar do telhado. Vamos falar primeiro aqui do corte. Nós entendemos o corte como um plano secante, né? E ele vai mostrar até onde chega. Então, ele vai mostrar essa área até aqui essa porta, passa por dentro dessa porta e lá, né? Então, é isso que ele mostra. Como que eu faço para representar isso? Vou desligar aqui as cotas para não me atrapalhar né, e faço o seguinte, ó, eu deixo aqui nessa posição, né, venho com o comando line, busco a referência da linha aqui, ó, tá vendo, marco a referência e puxo, ó. ok, então, marcando aqui, eu clico, indico a direção, e eu sei, por exemplo, que 3.5 é, ultrapassa o meu limite aqui. Ó, né? Então eu vou fazendo isso para todas essas linhas que já estão marcadas no corte. Ó. Veja bem, então ó, comando Line. Passou aqui pela parede, né, ó, ó, pego a referência, tocou a linha, indico a direção 3.5, beleza. Aí eu tenho a porta. Que é esse próximo ponto aqui ó, a boneca da porta, ó. marco a referência, a mesma coisa, ó. Só que a porta, eu sei que ela está a 15, né? Então, ó, então o que, que eu vou fazer? Ó, mantenho a referência aqui. Perdendo a referência. Então, a linha. Pego a referência aqui da, da abertura, ó. E a abertura a 15. Então, eu já clico aqui no 15, ó. E ele pegou a boneca. E aí eu digito o tamanho da porta que eu conheço. ponto 2.1. Enter. E eu sei que tem o quê? Olha lá, ó. Ó, pego a referência aqui embaixo não tem problema quando ele encontrar com a referência aqui ó 90 10 2 e 10 então a porta aqui já ficou pronta e depois nós vamos colocar ela com o batente né então aqui abertura 90 Aí passa por essa porta aqui, ó. O corte passa por aqui. Né? Então vou pegar a referência da linha. 3.5 linha de novo, referência. Então eu não preciso digitar. É, nem que ficar medindo, eu já tenho a referência da planta e vou realizando. E a última aqui, ó, ó no limite do corte, busco a referência. Quando é parede, eu estou digitando a medida 3.5 para ela poder vencer. Ó, parede aqui embaixo, referência. vencer nosso pé direito e laje ótimo. Aqui. Bom, então o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos parar, né? Aquilo que está sobrando na linha de terra, que é essa primeira linha aqui, ó. A nível, vamos puxar um metro. Só para a gente poder ter a linha de terra definida. Lembrando que esse 1 metro, ele é baseado no terreno, né? Então, para a gente poder ter a linha de terra definida. Aqui, né, como não teve nenhum desnível, essa linha de 10, ela não aparece. Certo? E eu vou parar aqui dentro, ó. Vou deixar a laje apoiada na representação simples e última coisa a ser marcado é aqui ó, a porta. Nessa parede que tem 15 E aqui eu botei essa linha Porque aqui vai ser é, esquadria, né? Então Essa linha aqui Ela vai ser mais fina porque o corte passou no meio da porta. Certo? E aqui, ó, a mesma coisa. Eu tenho que fazer a esquadria porque eu vejo a porta, né? Então, a nossa esquadria tem 5. Então, ponto 0.05 de offset. Vou copiar interno seleciono para mudar de camada as esquadrinhas, certo? E vou aparar esse canto aqui. Pronto. Tá lá o nosso, o nosso, nossa esquadrinha. Aqui para resolver o problema do telhado né? Nós vamos fazer uma parede aqui, como se fosse uma platibanda né? E uma linha indicando esse telhado escondido Nós não entramos no detalhamento de telhado ainda Então uma parede simples aqui de Isso, isso, ó, paredes, né? Então eu vou colocar aqui, ó, de 1 um metro por 15 E volto 1 um metro a mesma coisa do lado de cá, um metro por quinze e volta um metro, certo? E o nosso telhado ele vai estar tá aqui. A ponto vinte e cinco para baixo e vai ter ponto zero cinco. Copiar aqui para cima, pronto. Então tá aqui a representação do corte. A única coisa que tá faltando é. Aqui embaixo, né? Eu tirar essa linha que ela não tem, né? E colocar o acabamento do corte, que é o seguinte, ó, a linha que sai para fora do desenho, né? Ela tem que ter uma espessura maior. Então, portanto, cor 9 aqui. Ó. Certo? E aqui dentro, eu posso ter a parede. E essa linha aqui ó, é a de piso. Ok? Se a gente gerar o PDF, né? que eu vou mostrar aqui para você, ó. quando a gente gera... O PDF do, do corte ele vai ficar da seguinte maneira: falando que já existe, mas serve para a gente poder é, demonstrar. Vou colocar aqui visualização cem por cento. E está aí o resultado do corte. Ok? Pins, parede, esquadra. Muito bem. O que está faltando aqui no nosso desenho? A cota. Né? Então, nós precisamos cotar isso aqui. Então, lá na, no menu Anotate, eu já tenho cota é, externa criada. E nós criamos também o cota interna. Né? E agora nós vamos criar um estilo de dimensão. Ó, cota interna e cota externa. Cota do corte. Então, novo. Ó, pode ser baseado na cota externa. Então, seleciona. Novo. Cota corte. Por quê? Porque aqui na, na cota corte, em Lines, né, eu vou suprimir as linhas de chamada. Ó, vou ficar só com a linha de dentro e outra coisa que eu posso alterar aqui é o símbolo, em vez de usar o, a linha oblíqua, né, a gente pode usar a bolinha, o ponto, o dot, né, que é esse aqui, ó. E aí a gente dá um tamanho para esse esse ponto. Eu coloquei aqui tamanho do texto, né, né? mas ele pode ser um pouquinho maior então vou pôr ponto 2, ok, seta com corrente e close. E vamos lá, então selecionar cotas, né? agora eu vou ligar a cota para ela poder aparecer, está aqui, né, e vou cotar. Então, menu Annotate, cota. Né? e linear ó, daqui até aqui e puxo e depois contínuo daqui até lá e dou enter ó, os pontinhos né? e aqui o pé direito ó, daqui até aqui e pronto então essas são as cotas. Aqui eu também preparei, né? Você já deve ter feito o, a cota de nível. De 15. E pronto. tá aí o nosso corte. É só salvar. Ok? Até mais. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.